Fala meus aliados, achei engraçada a maneira como foi noticiado a decisão do Copom pela página Valor Invest. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco do Brasil surpreendeu um total de 0 pessoas nesta quarta-feira. Ao manter os juros básicos Selic em 13,75% ao ano. E aí já indicaram a falha no objetivo de manter a inflação na meta... Que é de 3,5 Sendo que está aí atualmente acima dos 5% Que seria o limite de tolerância E muito provavelmente não vai conseguir Até o fim do ano chegar nesse 5% Mas eis que surge a grande questão A pergunta fundamental Ó, oh, pensador profundo Queremos que nos dê a resposta A resposta é a A resposta para a vida o universo e tudo mais. E tudo mais, qual seria a consequência dessa decisão? O que faremos enquanto a Selic não abaixa? Compro títulos atrelados a IPCA, a Selic, a CDI. Então vamos refletir sobre isso. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu não vou te dizer para investir aqui ou ali, porque eu sei qual que é o melhor. O intuito é refletir e através dessa reflexão, ativar o seu lado analítico para que você consiga tomar melhores decisões. Então antes de mais nada, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, compartilha e deixa o like para ajudar na divulgação deste conteúdo. Valeu, meus aliados! Os bancos, as financeiras, os mercados... A turma toda que trabalha com crédito, que está no mercado, já sabe o que vai acontecer e estão trabalhando para não ser penalizado com essa nada surpreendente decisão do Compom em manter os juros. Até porque eles já esperam, já tem uma noção do que lhes aguarda. Então, guarde essas palavras, porque nós voltaremos aqui no decorrer do vídeo. Mas agora me responde, por que, que o Banco Central aumenta os juros, para tentar conter a inflação. Muito bem, então sabendo disso, você vai entrar lá na sua corretora e vai buscar por um CDB atrelado ao IPCA, você vai pegar lá um IPCA para vencer em 2025, 2026... Olha, é muito provável que você não queira fazer isso, porque se o Banco Central quer reduzir a inflação, e isso já está acontecendo, a gente já está vendo aí uma redução dos índices de inflação, e você tem um investimento que é atrelado à inflação, se a inflação cair a rentabilidade daquele seu investimento também vai cair é claro que você ainda vai receber acima da inflação, porque eles pagam a inflação e mais uma porcentagem fixa, mas talvez seja possível ganhar um pouco mais além disso. A outra opção seria a Selic ou o CDI. Bom, a Selic é responsável pela queda da inflação, já o CDI acompanha de pertinho ali a Selic, então poderia comprar índices atrelado a Selic ou CDI para vencer por exemplo em 2030. Provavelmente você também não vai querer fazer isso, porque o objetivo é exclusivamente baixar a inflação uma vez que a baixão está controlada eles vão optar por baixar esses juros que é para então poder incentivar o consumo Para você incentivar o consumo os juros tem que estar tá baixo então a selic vai cair e se ela cair e você tem investimentos atrelados a selic ou CDI, significa que a sua rentabilidade também irá cair. O que sobrou então? Sobrou os títulos pré Ou oh, beleza, você consegue encontrar hoje uns títulos aí a 14%, 15%. Essa aqui já é uma boa escolha, uma melhor escolha, né? Porque o mercado tá esperando uma queda nos juros, nos indicadores. E se você tem um título que não segue indicador nenhum, significa que o ganho é garantido. É garantido naquilo que foi combinado. Aí pode cair, Ju duros pode cair a inflação porque para você vai dar bom você vai estar tá 100% de certeza de estar tá recebendo uma rentabilidade por cima ali do esperado mas tem uma coisa você pode ter ganho de outra maneira é claro que a renda fixa você sempre ganha de um jeito ou de outro você está ganhando mas é possível faturar mais num período menor quando compramos títulos do tesouro direto porque somente com ele conseguimos ter ganho com a marcação a mercado então neste momento comprando títulos IPCA ou pré fixado de médio ou longo prazo é possível adiantar adiantar entre aspas porque na verdade você vai vender esses títulos quando esses indicadores estiverem baixos porque agora esses títulos estão sendo oferecido por uma barganha né eles estão barato porque o governo quer que você compre porque ele quer arrecadar mas quando ele não quer mais arrecadar então ele aumenta o preço porque aí só vai comprar aqueles que quer demais o título então o governo sobe o valor do título porque ele não quer arrecadar e se o título tá valendo mais, agora você pode vender esse título. Mas mesmo nas corretoras, temos boas oportunidades para quem quer lucrar com uma alta rentabilidade, porque tem surgido muitas ofertas por pequenos períodos de tempo. Eu mesmo adquiri um título IPCA mais 12%. Eu olhei aquilo e falei, nossa, isso aqui é... É fundo imobiliário de papel, é uns CRI que consegue isso aqui, uma taxa boa dessa. Mas eles estão oferecendo isso por períodos curtos. Então você vai encontrar ali título de 30 dias, 60, 90, 180. E aí conforme vai passando os períodos, né, é, o valor dessa rentabilidade vai caindo. E por que, que eles estão oferecendo tanto por um pequeno período de tempo? Eles estão oferecendo essa grande rentabilidade por um período que eles conseguem cobrir. E dessa forma que eles não sejam impactados por essa... Essa mudança que está se aguardando aí da queda dos índices. Porque, veja, a gente tem, por exemplo, um pré-fixado de 15%. Se eu coloco esse pré-fixado para vencer daqui cinco anos, mas eu já tenho expectativa que a taxa selic que vai cair. Então, se ele que vai cair e chega ali a uns 7, 8 no período, eu vou estar tá ainda pagando 15% para aquele cara. E é provável que eu já não esteja conseguindo arrecadar com a mesma força. E aí, para mim, pagar esse título de 15%, eu vou ter que desembolsar muito daquilo que eu tô recebendo recebendo agora então ele seria muito prejuízo né e é por isso que eles não podem oferecer títulos com grande rentabilidade por um longo período de tempo neste momento com essas mudanças aí que a gente tá prevendo isso é bom para quem quer ter lucro sem deixar o dinheiro bloqueado por muito tempo que a gente sabe que os CDBs geralmente são vários anos aí que você teria que deixar lá parado né para depois pegar de volta agora para quem quer ter e tá disposto a deixar abrir mão por três meses por exemplo coloca ali tem um grande tem uma boa rentabilidade só durante três meses e depois você saca, né? Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, clica no botãozinho de gostei, compartilha, se não é inscrito, se inscreve agora no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Na descrição desse vídeo tem links para as minhas redes sociais. E nos vemos na próxima. Até mais.